Finalmente, a gente vai falar né, sobre como calcular o trabalho de uma força através de gráficos, tá? É, vamos lembrar inicialmente da definição do trabalho de uma força. O trabalho de uma força, W, é integral de F escalar ds, tá? É, o que, que acontece? Algumas vezes a gente não vai conseguir ter a forma explícita, uma forma explícita para a força uh, exercida né, uh, sobre, um, sobre um objeto. Tá? A gente pode não saber a forma matemática exata dessa força, mas a gente pode ter, por exemplo, medidas experimentais e colocá-las em um gráfico. Aí, tá? Então, tendo o gráfico, né, a gente lembra da interpretação do que, que é integrar uma função entre, entre dois limites, né? entre um limite inferior e um limite superior. É o quê? É calcular a área debaixo da curva né? é, dentro dessa área, é, dentro desses pontos delimitados pelos limites de, de integração. Tá? Então, tendo um gráfico com uma forma razoavelmente simples, como uma reta, por exemplo, né? Calcular a área da, da, da a área delimitada pela delimitada sob a curva, né, entre os limites de integração, é uma tarefa razoavelmente simples, tá? A gente já fez uma coisa parecida lá na parte de é, de cinemática, tá? A ideia vai ser muito parecida. Se a coisa for muito mais complicada, se você não, realmente não tiver uma, um gráfico simples ali, não é para desesperar também. Existem métodos numéricos, inclusive né, os cursos de física em geral tem, uma, tem uma, pelo menos uma disciplina de métodos numéricos, onde a gente aprende a integrar funções que a gente não tem a forma explícita dela né, numericamente. Tá? Basta que você tenha um gráfico com pontos experimentais ali. E aí a gente consegue integrar numericamente isso daí. Mas se o gráfico é simples, né? como, é que, como, é que a gente, como é que a gente faz? Tá? Então vamos ver como é que a gente faz para um gráfico simples, como, como é o caso da força de, de mola. A força de mola, a gente já viu, é diretamente proporcional ao deslocamento. Tá? Então, você, então você vai ter um gráfico, por exemplo, de uma reta. Ok? Aqui eu posso estar colocando, por exemplo, né, o, o módulo da força contra, contra o deslocamento dado à minha, à minha mola. Tá? Esse, como é uma função linear, esse cara aqui vai ter um coeficiente angular que é justamente K, a constante de mola. Ok? Então vamos dizer que eu queira saber o trabalho, o trabalho feito pela força elástica, entre uma posição inicial SI, nessa posição inicial SI, e lembra, né? S pode ser X, Y, Z, tá? é simplesmente um nome genérico que eu estou dando para a coordenada ao longo da qual o deslocamento da, da, da ponta da mola se dá. Nesse ponto inicial SI, a força de mola é F de SI. Tá? É a função força F de SI. Num segundo ponto S final, que é o deslocamento, que é a posição final da, da, da, da minha mola, né? a força tem, uma, tem um certo valor F de S final. Okay? Então eu vou ter que calcular a área de baixo, a, a área de baixo da curva entre esses dois pontos. Essa figura aqui é um trapézio. Se você lembra a área do trapézio, né? Ele tem base maior, ele tem ele tem base maior F base menor FSi, né? E, e altura SF menos SI. E aí você usa a fórmula da área do trapézio. Se você não lembra, é fácil. Basta dividir esse cara daqui em duas outras em duas outras figuras. A primeira é esse retângulo aqui que está ficando azulzinho na tela de vocês, ele tem base delta s sf si e altura fs de si. Então a gente calcula a, a, a área desse, desse retângulo, que é simplesmente, né, fs de si, que é o, o valor da altura do, do, do meu retângulo, vezes o comprimento da base que é delta s. Depois, né eu tenho que calcular a área do triângulo aqui em cima, tá? E essa área e esse triângulo aqui de cima tem base, né? Tem essa tem essa base aqui que a gente já sabe quanto é que é, SF menos SI, e tem uma altura, opa, opa, opa, opa, e tem uma altura FS, desculpa, F de SF menos F de SI, né? Porque isso daqui é F de SF, essa, essa altura aqui é a subtração desse valor menos esse valor aqui. Tá? A, base, a área é metade da base vezes a altura. Okay? E no final das contas, quando eu tiver calculado esses dois aí, para obter o trabalho total, basta eu, eu somar o trabalho dado por essa área do retângulo mais o trabalho dado pela uh, área. Do, do do triângulo, tá? Então, basicamente é isso. No próximo na próxima unidade a gente vai ver a parte de energia potencial.